Oi, oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira Animania e estou com vocês mais uma vez, vamos fazer o nosso terceiro e último vídeo da saga molde frente única três golas, vamos fazer esse aqui gente, olha só, vamos fazer esse maravilhoso vestido, olha que coisa mais linda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 você será notificado e compartilha os nossos vídeos, tá bom? E se você não nos acompanha nas nossas redes sociais, temos Instagram, Facebook... Eu tenho meu Face particular e vou amar encontrar vocês por lá. Também temos o nosso grupo público, né? No Facebook, onde eu disponibilizo alguns moldes. Se você não participa, tem o um link aqui embaixo. Vai lá e participa com a gente, tá bom? Olha só, gente! Nosso primeiro vídeo foi esse aqui, com essa gola maravilhosa aqui... Foi esse maravilhoso vestido. Vídeo passado, a gente fez esse aqui, ó, com essa gola aqui. É tudo o mesmo molde. O que muda é a gola. E uns, alguns detalhes que a gente coloca, né? E hoje a gente vai estar tá fazendo esse aqui, ó. Esse maravilhoso vestido aqui. Tá bom? Então, vamos lá fazer a nossa peça, mas antes roda a vinheta. Então aqui, gente, esse é a nossa última golinha É uma golinha simples, básica Mas é um vestido maravilhoso Vamos lá, então Os moldes são iguais Só muda a gola, tá? O que a gente vai precisar? Dois velcro, tá? A gente vai precisar Desse barradinho aqui, né? Que é o bordadinho Pra colocar nas saias Eu vou, vou sublimar a cabeça do Mickey, depois eu vou fazer uma fitinha, né? Pra ficar a mini, eu vou sublimar, eu tenho a minha máquina de sublimação E já um, fiz o desenho, né? Já fiz o desenho, já, já imprimi, já tá aqui pra mim, sub, pra mim sublimar na peça, tá? Então, então, tá aqui os moldes, né? As saias, vamos começar pelas saias Saia pequena, uma vez dobrada, tá? Saia grande, uma vez dobrada Porém, eu cortei uma de tule, tá? Também Aumentei um pouquinho aqui e aqui, tá? Mas só isso, de diferente, só isso, só pra dar mais volume. Então, eu vou fazer com três saias, né? Duas saias normal e uma de tule. Estou tô usando a tricoline, tá? A gola, essa golinha aqui, quatro vezes. Fita, a gente vai talhar duas vezes. E esse é o nosso cos, duas vezes dobrado. Essa aqui é... O nosso corpo, eu tô usando PV, porque eu vou sublimar duas vezes dobrada, eu tô usando PV branco. Também fiz uma fitinha pequena, porque a gente vai colocar na cabecinha do Mickey, né? E isso aqui não tem molde, mas não é necessário. E a nossa imagem de sublimação. É isso que a gente vai precisar. Eu vou lá sublimar a peça e já trago pra mostrar pra vocês, ok? Vou sublimar essa peça aqui. Tá? E já trago para mostrar para vocês como ficou. Então ficou sim sublimada, né? Vamos agora começar a fazer a nossa peça. Vamos fazer o lacinho daqui, tá bom? Vai passar uma costura ao redor, ok? Aqui a gente vai cortar as pontinhas... Viramos, e agora vamos vamos pegar um filete, dobramos duas vezes pra dentro. Fazemos a nossa fitinha aqui. E passamos uma costura aqui no filete. Ficou assim. Agora, a gente vai colocar aqui. Aqui, a gente vai... Passar uma costura aqui. Centralizamos bem. E prendemos com uma costura aqui. Depois, se a gente quiser colocar um strass, alguma coisa, a gente coloca. Ok? Ok. Agora, vamos fazer a nossa gola. Aqui, ó. Nossa golinha aqui. Vamos passar uma costura aqui, gente, ó. Aqui, ok? Vez com avesso, direito com direito. A gente vira e vamos para espontar. Pegamos a nossa peça aqui. Vamos passar uma costura aqui, juntando as duas, né? Aqui achamos o meio, o meio da peça. O meio é aqui. Aqui a gente vai pregar a nossa gola, ok? Então, tá assim. Agora, vamos pegar a outra parte e vamos juntar aqui, ok? Ok? Agora, vamos prespontar toda a peça. Assim, vamos achar o meio aqui. Faz um pique. Feito o pique, achado o meio, reserva. Olha só que bonitinho ficou. Reserva. Vamos pregar as nossas gregas nas saias, né? Da Na limpeza nas saias, para não ver já voltamos, Ok. Aqui as saias limpas e pregado à grega. Agora vamos respontar aqui essa bainha, ok? Bora lá. Então, passamos a agreguei, e tá aqui as duas saias. Reserva pra gente franzir depois e vamos passar uma fita de cetim nessa nossa saia de tule, gente. Se você quiser tá passando fio de nylon, também dá. Eu gosto mais de fita de cetim, né? Não me dá tanto trabalho para passar... E ela dá o mesmo efeito Então, vamos passar fita de cetim rosa aqui, tá? Bora lá Aqui, saia de tule passado fita de cetim, na bainha, e as outras duas saias, feito acabamento com a, o nosso bordado aqui, né? Nossa grega, vamos franzir na overlock, ok? Bora lá. Então, tá aqui franzidas três saias, vamos juntar as saias, ok? Vamos colocar a pequena aqui em cima Saias prontas Reserva Vamos pegar o nosso cos agora, gente Esse molde ele não tem, não mostra até onde vai sair Eu já expliquei para vocês como vocês acham, né, nos outros vídeos desse mesmo molde. Então vamos achar o meio do cos dos dois lados. Achamos o meio, vamos dobrar mais uma vez e achar o meio aqui, tá? E é até aqui que vai a nossa saia, ok? Ok? Ó. Aqui é o meio, onde vai a nossa frente, que é o meio onde vai o meio da nossa saia, e até aqui vai a nossa saia. Vamos pregar a saia, então. Vamos achar o meio da saia. Aqui é o meio da saia. Vamos pregar aqui colocar um alfinete, pra prender. E até aqui é onde que vai a nossa saia, OK? Bora lá então. Tirei o alfinete. Vamos pegar o outro coisa aqui, tá? Aqui, né? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez nos outros vestidos. Aqui, aqui e aqui, ok? Aqui. vamos pegar a nossa frente. Pique do meio aqui, pique do meio aqui da nossa frente que a gente já tinha feito, lembra? Agora vamos colocar um alfinete aqui para prender. Cada alfinete vamos passar uma costura aqui. OK? o alfinete, bora aqui. A gente vai dar acabamento. A gente vai dobrar aqui, né? Vai dobrar aqui e vai vir para espontando e fechando aqui para espontando o nosso cos, ok? Ficou assim Agora a gente vai fazer a fita Tá? Só uma costura aqui De fora a fora e virar Corta os biquinhos Corta aqui e vira. Também separei um pedaço branco aqui, né? Vamos fazer a mesma coisa. o filete né costura passo uma costura aqui com assim agora vamos pegar a nossa fita Fizemos uma fita assim. Ó. Agora vamos aplicar na nossa peça. Vamos aplicar aqui. Vamos achar o um meio. que é o um meio que a gente vai aplicar na nossa peça. Vamos colocar os nossos velcro para finalizar a nossa peça. Vou o velcro aqui. aqui a nossa peça pronta olha só que linda que ficou olha só isso foi o nossa nossa última gola do vestido frente única três golas, tá? essa foi a nossa última golinha Molde tudo igual, o que muda é a gola, e você faz três modelos diferentes. Olha só que charme que ficou esse vestido. É um molde super básico, super fácil de você fazer e brincar com as cores, brincar com os, com os modelos. Ok, gente? Dá pra você aproveitar um monte esse molde e fazer um monte de peça com ele. Uma peça mais linda que a outra. Ok? Então é isso, gente. Por hoje é só. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foram três vídeos com um molde só, com a diferença da gola, tá? No molde vem três golas, né? Então, foram três vídeos. Vai aqui nos vídeos e veja, tá? É vestido frente única, três golas. Você vai ver, foram três vídeos, três modelitos lindo, ok? Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, né, e ative o sininho para receber as notificações. Deixa aquele like aí pra gente, compartilha os nossos vídeos, ok, gente? Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas peças pet, ok? Beijinhos para vocês que torcem por mim. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau!